Olá todo mundo, eu sou a Isa E hoje Finalmente eu vou dar a notícia Que vocês mais queriam Mas depois da vinheta Sim gente, o próximo vídeo de The Sims Mobile Vai ser Visitando as casas Dos meus inscritos Inscrites Então já estou pedindo que vocês Comentem aqui embaixo o código de amizade de vocês ou o nome de vocês no jogo. Na dúvida os dois, porque eu posso já ter você adicionado aqui, mas não saber quem você é. Eu vou adicionar todo mundo que comentar, ok? Então, vocês, assim, eu não sei quando eu vou gravar esse vídeo, então vocês vão ter que aceitar. Quando eu adicionar, eu já aceitei todo mundo que me mandou solicitação e eu estou retirando as pessoas que não entram no jogo há mais de, assim, na verdade, há mais de 10 dias. Eu já retiro a pessoa e não vou selecionar a casa dela para visitar. Porque a pessoa nem tá ativa no jogo. Eu gosto de visitar pessoas que entraram no dia que eu for gravar, entendeu? Eu sei que eu não tem como vocês saberem, porque não tem como eu saber também que eu vou gravar. Mas já estou deixando avisado que vocês estão pedindo muito pra eu gravar de novo visitando as casas dos meus inscritos. Então já comenta aí embaixo o seu nome e o seu código pra eu saber quem você é quando eu for visitar. E pra eu ter o seu código caso eu ainda não seja sua amiga. Ufa! Como é bom tirar isso do meu peito. Agora vamos jogar, gente. Eu cheguei aqui e... E eu descobri que a gente pode criar o Leonardo, agora pode criar, crescer o Leonardo agora. A questão é que eu fiz essa porcaria aqui desse bicho, entendeu? E muita gente nos comentários, inclusive, muito obrigada, galera, me ajudou a saber como. Eu posso tirar esse energúmeno daqui, tornando ele passivo primeiramente. E depois eu posso remover. Sai daqui. Uhul! Removemos, gente. Estou muito feliz, estou muito feliz. Tá. Eu sei que teve alguém que falou Ai, transforma ele num, num vilão Não, gente, eu só queria tirar esses bicho dali, entendeu? Botei errado Fiquei com ódio e é isso Vamos agora crescer o Leonardo Leonardo Leonardo Carlo A gente vai crescer ele, fazer ele se tornar Uma criancinha Jesus amado, vamos arrumar ele agora. Ficou um pouquinho feio Assim, né? Vamos ver como é que ele tá Crescendo, deixa eu ver parecem muito com a família. Você lembram da primeira temporada? Ai, eles parecem demais. Eu fico até chocada. Novidades? Quero. Quero de cabelo. Esses cabelos que tem aqui não são legais. Ah, que bonitinho! Tá, beleza. Ai, sapato, sapato. Vamos arrumar. Ele tá mó estiloso, gente. Meu Deus do céu. Sapatos, sapatos. Sapato. Ih, gastei uma olhada mais burra. Tudo bem, gente. Vou aqui outro logo. Aplicar transformação. Aplicar grátis. E tá feito sorvetinho. Entendeu? Agora o Leonardo está assim. A parte mandamente fashion. Missão concluída. Obrigada. Eu estou muito feliz, gente. Muito, muito, muito. Tornar jogável. <risos> que envelhecer. Não, tudo no seu tempo. Calma, a gente não vai tornar jogável ele ainda. Não vai. Calma. Eu tava pensando em a gente ver quais são as casas do catálogo. Alguém me falou que era aqui em algum lugar. Cadê? Aqui! Ah, moleque! Catálogo de casas planejadas. Ah, mas são casinhas pequenas, acessíveis. Acho legal que eles fizeram casas acessíveis pra quem joga né De verdade, essa aqui não é acessível No caso, mas a outra 27 mil é acessível Nossa, um chalé assim Bem de vovó Não curti Não tem mais? Só tem essas duas? Ai, eu tô triste, eu queria mais casa, eu queria um casarão Tá bom, então Então, o que mais que a gente tem aqui pra fazer? A gente tem um festival sim Que ainda está aqui desde a última missão pra ver, ele está aqui E eu tô ignorando ele Assim, na verdade, não sei o que a gente recebe Tá mandando eu fazer turno, mas gente a gente trabalha na oficina não sei se vocês lembram a gente trabalha aqui, a gente não trabalha não, num lugar de verdade, assim sabe, é isso que eu tô aprimorando aqui não sei também, mas eu aprimorei ok, olha só o que a gente tem aqui ai, ah, eu gostei desse ó, oh, dá pra fazer de casa, entendeu? a gente tá trabalhando de casa hoje, pandemia, né olha que luxo Mesa com guarda-sol Pra quando alguém quiser decorar minha casa Porque eu nunca vou usar essas coisas Pronto Aí agora a gente tem outra coisa pra ver Porque esse vídeo ele vai ser um pouquinho mais rápido né Até porque A gente vai fazer um vídeo extremamente longo De visitando, no caso, meus inscritos depois Então esse aqui é mais um hello Vai ter aquele vídeo daqui a pouco Enfim, a gente vai E tem um presente pra mim Dinheiro Tá, a gente vai no centro. Gente, eu consegui liberar o centro, eu tô muito feliz que eu consegui liberar, acho que é por causa do meu nível. Eu acho que a gente não tinha chegado nesse nível na primeira temporada, eu tinha. Ai, eu quero um aquário, mas eu quero um ouriço também. Aquários são mais legais. A gente tá aqui no centro, não desbloqueei nada, tava esperando vocês. A gente tem a boate, vou desbloquear, que por fora não parece uma boate, eu achei que era um cinema. Não parece um cinema, mas tá bom. Tem como trabalhar de DJ? Você sabe quem vai trabalhar de DJ? Ela. Como é, que é o nome dela não? Gente, esqueci o nome dela. Tô tão louca. Carla. A Carla vai trabalhar de DJ. Na verdade, ela pode trabalhar aqui na gente. Por que eu não posso desbloquear? Ah, no nível 19 era um por vez. Ah! Opa, como é que trabalha o DJ? Gente, pera, deixa eu atrapalhar um pouquinho de DJ Calma aí, eu quero ver como é que é Olha a roupa dela, que bonita Adorei, missão concluída o que, meu filho? Nem tô jogando direito Vamos fazer um turno rápido aqui tuts, tuts. Deixa eu ver como é que tá isso Ai, que legal, não consigo mexer nesse jogo Ai Como é que gira? Não tá girando? Pra lá não tá girando, gente Não sou eu que tô errada, é o jogo Tá muito bugado isso, eu não estou mostrando. Ó, aqui dá pra virar. Ai, ah, que bug. Nervosa. Olha só, alguém trabalha nessa casa. Mentira, eu só quero subir de nível. Quero saber o que mais, de novo, que a gente pode fazer que eu não fiz ainda. Por exemplo, ser DJ. Não tinha sido DJ ainda, entendeu? Não tinha nem desbloqueado esses lugares. Eu quero desbloquear um negócio de moda. Coisas que antes eu não tinha oportunidade. Por motivos de vocês sabem quais são. Se você não sabe, é só você dar uma visitadinha aqui, ó, no meu primeiro vídeo da. Primeira. Primeiro vídeo da vida de The Sims Mobile. A gente foi DJ por um tempo. Mas agora eu fiquei pensando mesmo, gente, quais foram as coisas que eu ainda não fiz no The Sims Mobile. Se você sabe de alguma coisa que eu não fiz no The Sims Mobile ainda, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu quero fazer. Eu quero fazer o que der pra fazer comprar um lote novo, a já fez. Não, lote do zero, não. E nem me venham com construir que eu não gosto. Mas comenta aqui embaixo que você lembrar que acha que pode ser legal de eu fazer, que eu ainda não fiz. Também comenta o seu código de amizade com o seu nome de um usuário junto, para eu poder te visitar no meu próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!